Fala galera boa, tudo joinha? Hoje trouxe um chá incrível que vai ajudar você a curar a ejaculação precoce. Fique até o final que tem um segredo que ninguém quer contar. Deixe um like e se inscreva em nosso canal. Esse chá afrodisíaco para o tratamento da ejaculação precoce é um chá caseiro muito incrível. Faça bom uso dele que realmente funciona. Esse chá é composto de apenas dois ingredientes. Camomila e açafrão a camomila contém diversas propriedades que contribuem para diminuir a ansiedade do corpo sabe quando uma pessoa toma uma xícara de chá de camomila e diz que está mais calma então é verdade ela está mesmo essa sensação de calma no corpo é provocada pelas folhas de camomila o açafrão contém propriedades anti-inflamatórias juntar os dois é muito benéfico para quem sofre com esses episódios de ejaculação precoce Modo de preparo, ferva água, misture umas folas de camomila, ou se preferir um daqueles saquinhos prontos. Em seguida, misture meia colher de café de açafrão. Misture bem, se preferir pode coar. Para adoçar utilize mel ou qualquer outro produto que preferir. A ansiedade como vimos ao longo do texto pode ser a grande vilã para que o homem apresente ejaculação precoce. Um dos fatores que contribuem para que o homem tenha uma ereção saudável e uma ejaculação controlada está na respiração. Quanto mais ansioso você está, mais desregulada está a sua respiração. Esse é o chá que vai auxiliar na circulação adequada de sangue do seu membro e mantém a ereção firme e duradoura. Gostou dessa simples mas incrível receita? Então, como prometido deixei aqui abaixo o link do Curiador Definitivo de Ejaculação Precoce nunca mais ejacule rápido essa é a solução do seu problema